Vamos ver agora como que funciona o PHP. O usuário, ele solicita uma página web para um servidor. É, esse servidor, ele verifica que tem um PHP ali, ele vai passar essa solicitação ao interpretador do PHP, que vai executar o código de fato, vai fazer todas as verificações de banco de dados, vai, receber, vai ver todos os dados que o usuário mandou para ele, e ao terminar todo, todo o processo, o PHP ele vai gerar um arquivo HTML temporário, ele devolve esse arquivo HTML para o servidor web, e esse servidor web envia o, o arquivo para o usuário. É, é muito importante a gente observar alguns pontos aí, é que o usuário, em momento nenhum, ele vai ter contato com o arquivo PHP. O usuário, na verdade, ele vai receber um arquivo HTML que é gerado o para ele naquele momento é, e o PHP em momento nenhum ele tem contato com o usuário é, se você observar esse processo uma maneira muito fácil de você otimizar um, um site em, que usa o PHP é você guardar esse arquivo HTML temporário que o PHP gera e enviar ele na verdade para vários usuários Caso as suas solicitações não, não vão modificar dependendo do que o PHP executa. A grande maioria dos frameworks, na verdade, eles vão trabalhar com algum sistema de caixa, que é exatamente isso, é, e vão entender o que, que o teu código pode ser guardado em caixa, o que, que não pode. E embora o framework, ele, a gente viu que vai ter um custo de desempenho é, para rodar ele, Exatamente quando você aliar ele a um sistema de caixa dele, ele pode ser inclusive mais rápido do que o PHP Core. Claro que você pode fazer o sistema de caixa manualmente, né? embora vai ser bem complicado. O importante é importante a gente ver o que é de fato um servidor. Né? O servidor, na verdade, é um computador conectado na internet como qualquer outro, só que para que ele funcione como servidor web de fato, ele tem que estar conectado 24 horas na internet, pois ele tem que estar disponível em qualquer hora que a pessoa pedir a página, ele responder. Ele precisa ter um HD muito rápido, porque todo o resto do processo ele é muito mais rápido do qualquer, é, de qualquer solicitação do HD. Então, na verdade, ele tem que ter um sistema de HD muito rápido. É, equipamentos feitos para serem servidores, na verdade, você vai ver um processador até bom, mas na verdade aquele processador ele vai cuidar de muitos HDs. Ele vai cuidar de, aí, de 10, 20, 30, 40 HDs. É, e ele não pode parar de funcionar. Né? Então ele é um computador é, feito especialmente para ele nunca ser desligado. É, os servidores mais profissionais você vai ter aí como trocar de HD, fazer manutenção nele, sem ao menos desligar ele. Claro que se você for, dependendo de sites você vai ter aí mais de um servidor e aí você vai poder desligar o um servidor e o outro continuar funcionando, aí você vai ter uma estrutura de rede que vai permitir ele continuar funcionando sem parar. É, o próprio ambiente que o servidor está, tem que estar tá preparado para isso, ele tem que ter, com certeza, um no-break, tem que ter um gerador caso essa, essa luz falte por mais tempo ele tem que ter link de internet redundante, ele tem que ter toda uma estrutura em que é bem cara de você montar sozinho, por isso que você contratar um serviço de hospedagem é, acaba sempre ficando mais em conta, e você tem diversos serviços de hospedagem de qualidade diferente, você vai ter desde serviço muito, com muita qualidade, vai ter um serviço muito ruim, e aí o preço vai variar, não necessariamente você pagando caro você vai ter um bom serviço, é, você tem ótimos serviços, a gente pode discutir aí, falar é, sobre a experiência de cada um com o serviço de web, eu posso contar um pouco das experiências, e basicamente você tem aí, do nível mais entrada de servidor de revenda, até o VPS, sendo que o VPS ele vai sempre ter uma qualidade melhor, embora você vai ter que ter um conhecimento maior de administração de servidor, tá? É, o provedor de revenda, os tem esse conhecimento, é um ótimo caminho de entrada, mas procure sempre migrar para um VPS. O, o ambiente PHP, para você levantar esse ambiente PHP, você tem que exatamente ter um servidor web, o plugin do PHP, na verdade você instala o PHP em qualquer servidor, nenhum servidor vem com PHP funcionando é, basicamente, de início e um banco de dados. Né? Hoje em dia, não tem como trabalhar com PHP sem trabalhar junto com o banco de dados. O... o nosso escopo vai ser exatamente o servidor web, vai ser o Apache. O PHP roda junto com outros servidores web, mas o Apache é o mais comum, praticamente com qualquer serviço de hospedagem você vai trabalhar com, junto com o Apache. É... E o banco de dados, é... vamos trabalhar com o MySQL e o PHP mim para administrar esse banco de dados. Então, agora você vai ter a responsabilidade de levantar esse servidor web localmente ou então contratar um provedor de hospedagem. O ideal, na verdade, como já comentamos, é que você tem os dois: o servidor local e o, o servidor contratado. O, eu vou colocar à disposição de vocês arquivos de ajuda como instalar isso. E eu recomendo exatamente o Champ, que é o que eu vou usar e o champ ele roda em qualquer sistema operacional e te instala exatamente o Apache junto com o PHP já com os plugins é, mais utilizados do PHP é, habilitados o MySQL e PHP Pin. ele vai instalar o pacote inteiro muito bem instalado e não vejo por que não trabalhar com ele é, se você quiser uma instalação personalizada eu, eu posso ajudar em alguns pontos e estamos à disposição aí de vocês